Caminhão, não. Ah, molecada, você liga, você liga ali, ó. Vou colocar pra quê, mano? É tá o seu. Ué, caralho, eles tão batendo na né, vai dar o um melhor presente que eu poderia ter recebido. Por, bom, por, por agora. favor, Fael, aceito. Ah, vou jogar meu carro no caminhão dele. Ó, eles tão cuidado com o que, que você vai fazer, não, tá? Tá Ué, vendo ó, aquele bichão o o ali, ó? Vou jogar o caminhão desse, capota dele. Faz a boa lá, capota tudo. Que que ele fica quente, não? Molecada, o pai tá de blindado na pista. Blindado? Aham, uhum, peguei o blindado da polícia. Não, não, não, não. melhor não, melhor não. Só droga ele. é melhor não. Nenhum rolezinho? Eu acho bom não, mano. Só capotar um carrinho em Sul-América, eu falo que foi sem querer? Não, eu, eu acho que não tem um mesmo problema nenhum, Américo, tá ligado? Rouba o blindado, isso. Não, eu não, acho não que não tem tá problema nenhum, não. Então, Mas ele vai opa, tomar é tiro. É, é. tem toma que tomar cuidado. cuidado. Tomei multa no blindado! pontos amarelo quando vier E esse Tem carro um branco ali você passar por cima. vou passar por ah, cima não é que, ó, seu... ah não não esse não né esse... uma merda dirigir cadê isso aqui de cavadeira do... do aí isso aí é o seu tá cadê a tua do... do coisa meu aqui ó gente cai do carro do blindado no porcinto. Você vai passar por cima? Fui tentar, mas eu tava sem cinto, pulei pra fora. <risos> Cadê a trava de rapaziada? Do É do osso. Os. Mas tá vazando já, viu? Já tá, né? Eu já perdi do mirê, peguei pro mirê, pra ver. Pô, oh, vou passar por cima do carro do Vagos aqui. Vai, vem, vem. Nossa. <risos> Volta aqui, Corno, aqui, volta! Acabou de levantar. <risos> Joga, vai Elci, vai El oh, sue safado. Acabou com o meu carro! <risos> oh, Nossa! Matei o cara! Molecado, um é carro isso, foi! Cara. É isso, cara! Molecado, <risos> ah, tá tudo bem aí? Tô voltando, pegando o um carro pra voltar. Os vagos foram pegar a reto de cadeira, tô... se prepare, já, Vai viu? ao seu. pegar <risos> a de Boa, boa. Boa, boa, Não, boa, boa. Os vagos pegaram. Molecado, ah, já, ele já foi um carro dos vagos aqui, tá indo mais um agora, viu? Relaxa, eu vou chegar aí. Para. Vou parar de ir pra É isso, cara. Eu vou, hein? Vai, vai, vai, vai. Nossa, meu Deus! <risos> Nossa! <risos> molecado, vamos parar com essa merda. Vamos parar não, com isso não, aí, não, molecado. para com essa merda, não. Os caras publicaram meu carro, tá utilizado. Pedro, mas já foi dois, já foi dois. Não, é foda-se. Vai, dois é três, é três é quatro, cara. Caralho, Agora não tá tem o caminhão dele. Vamos ah. ele de blindado aí. Ó, fi, quer a chave, não? Passei, passei. Pega aqui, pega aqui. Vai na pista. Ô, oh, já foi dois, já. Coloquei dois carros dos caras pro seguro. Meu Deus Ô, <risos>